Não sei se vocês lembram, mas logo após cair no choro, pouco antes de anunciar que estava aposentado, Habib Nurmagomedov fez um apelo. Abre aspas, A única coisa que quero do UFC é que na terça-feira me coloquem como lutador número um do mundo peso por peso, porque eu mereço isso. Na época, o movimento era questionável, porque quem estava no topo da lista era John Jones. Acabou que o apelo, somado à inatividade do americano, tornaram o sonho do Russo realidade. E por que desse sonho? Porque seu Abdumanap, o pai, sempre considerou que o topo do esporte não era o cinturão, e sim a lista peso por peso. Então, como o Habib sabia que não lutaria mais, graças à promessa que fez a mãe, e não tinha certeza se o passariam na frente do John Jones, Tratou de dar esse belo empurrão. Assim, aproveitou o momento sentimental para realizar o sonho do pai. O bom e velho, dois coelhos com uma cajadada. Islam aluno preferido de seu Abdumanap, segundo o próprio Habib, naturalmente tem o exato mesmo sonho. Tanto que abraçar a luta com o Alexander Volkanovski logo após conquistar o cinturão era tudo o que ele queria porque, na teoria, uma vitória o colocaria lá. Só que Islam venceu o australiano, e pra mim nem controverso foi, mas não levou, porque na atualização dos rankings nessa terça-feira, Volca segue no topo da lista peso por peso. Aí temos dois argumentos, o da injustiça, afinal a lógica sugere que se você vence alguém num jogo de soma zero, você passa na frente daquela pessoa. E o da justiça, Volcanals, que é um campeão muito mais dominante, se aventurou na divisão de cima sendo menor e ainda assim deixou boa parte do público em dúvida Quer exemplo melhor? O Pota acabou de nocautear o Adesanya E é o sexto na lista peso por peso Enquanto o nigeriano é o quinto Uma posição à frente Sinceramente, não acho absurdo O brasileiro tem quatro vitórias no Ultimate Easy tem 12 O caminho de um foi muito mais curto E pode ser uma questão do jogo não ter encaixado Então até entendo os dois lados Mas tendo não achar injustiça Essa decisão de não mexer no ranking Lembrando que são jornalistas De grandes veículos de comunicação são selecionados pelo UFC que o formula. Nenhum um empurrãozinho do meu sósia e celebridade do esporte Asbula Magomedov ajudou. Olha só o que o rapaz de 20 anos tweetou abre aspas. Slam, você provou para todo mundo quem é o número 1 um peso por peso. O lance é que pro Slam isso foi um baita balde de água fria, porque agora o sonho da sua vida ficou muito mais distante. Em primeiro lugar, porque daqui a 20 dias tem o UFC 285 com John Jones versus Cyril Gane. E se o americano vencer, fica muito difícil, pra não dizer impossível, negar o topo da lista peso por peso a ele. Porque o cara é simplesmente o maior campeão da história do UFC, com 13 e defesas. Estará conquistando o segundo cinturão Sendo ele logo o mais nobre, o do peso pesado Mas mesmo que Jones perca, se Mahashev e Volkanovski continuarem vencendo em suas categorias Pela mesma lógica, não haverá ultrapassagem A não ser que Slan seja bem sucedido na tentativa de duplo campeonato E convenhamos, ele bater o campeão até 77kg é outra tarefa dificílima Dada a distância, né? A diferença de tamanho, são 7kg a mais Então entendendo que o grande sonho do cara é ser o número 1 um, peso por peso a meu ver, essa falta de dança das cadeiras ali no ranking muda completamente a dinâmica na divisão até 70 quilos. Porque se nas últimas 48 horas só o Volkanovski tem feito campanha para revanche imediata, agora o Slam tem toda a motivação para conceder essa revanche. Porque vai que o John Jones perde, eles se reencontram no meio do ano e o russo atropela. Aí os jornalistas não têm o que fazer, botam o cara no topo da lista. Nesse caso, só faltaria o Dana White dar o aval. Mas, se o UFC 284 vendeu bem, podem ter certeza que a revanche ganha corpo. E mesmo que não tenha vendido, ele vai se perguntar o que vende mais. Esse reencontro, Charles do Bronx, Benio Dariush ou um outro? E tem outra possibilidade. Ainda que o presidente opte por outra saída... Volkanowski pode simplesmente bater o pé e resolver caçar o cinturão dos leves. Tipo, não tô nem aí pra Pantera, ele que defenda o cinturão interino, ou pode até ser transformado no campeão linear com menos credibilidade da história do esporte. Eu cismei com peso leve. Pra isso, Volkanowski pode passar a mão no telefone, ligar pro matchmaker e meter. Aí, campeão, não fechou ainda Charles Oliveira e Beneil Dariush, né? Faz o seguinte, bota o Charles comigo no meio do ano e empurra o Dariush pro Poirier. Quero garantir outro tarot shot Javier Mendes, hoje o treinador principal do Slam, já disse ao podcast Submission Radio que o reencontro é inevitável Na coletiva de imprensa, Mahashev reconheceu que sentiu falta do Habib no corner Imagina se o ex-campeão volta dado o grau de dificuldade É mais um personagem pesadíssimo para dar corpo à história Pessoal, tudo indica que a situação no peso leve vai pegar fogo nos próximos meses e eu, sinceramente, tô achando que essa revanche vai rolar. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de todos esses elementos que apontam na direção do UFC capitalizar em cima, mais uma vez, de Islam Mahashev versus Alexander Volkanovski? Faz sentido? Se você fosse o Dana White, casaria a revanche imediata para aproveitar todo esse hype ou não, né? Vai travar o peso leve, travar o peso pena, eles que se separem. E se no futuro tudo der certo a gente faz o reencontro. Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, se puder deixar aquele joinha salvador para o sexto round recuperar o engajamento, agradeço muito e não percam também a minha revanche de ontem que eu falei sobre a possibilidade do Volkanovski ter vencido, né? Como essa narrativa ganhou corpo, que também ajuda né? o caso do australiano e a possibilidade da revanche. É muita gente nadando para a mesma direção, e isso está captando a minha atenção. Se você quiser ver o primeiro capítulo dessa história, você clica aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.